Nós queremos, de fato, que os trabalhadores do Brasil sejam respeitados. Pode haver negociação da dívida, mas não pode haver negociação das pessoas. A gente não pode negociar o serviço público, não pode ser vítima de um congresso golpista. Nós vamos ter aí o fim do concurso público, dois anos sem aumento salarial e uma série de retiradas de direitos que vai afetar principalmente servidores públicos e a população pobre. A mão que apedreja o povo brasileiro apedrejando servidores e servidoras é a mão que afaga a elite neste país. Então hoje que foi discutido na reunião dos líderes, que eu não, que foi a oposição foi apresentada pelo deputado Paulo Teixeira, eles disseram que vão apresentar um texto para tentar construir consenso, que eu acho difícil, e nós ainda não conhecemos o texto. Portanto hoje vai ter apenas a discussão, nós vamos conhecer qual é o texto novo, tal tá substitutivo último, que nós ainda não sabemos qual é, e amanhã apenas a votação.